Olá, aqui é Daniele dos Anjos Schmitz, instrutora do curso Produção de Documentos Digitais Acessíveis. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade quanto ao tipo e tamanho de fonte. É recomendada a utilização de fontes sem serifa, como a Liberation Sans, Arial, Verdana, porque as fontes com serifa podem dificultar a leitura a pessoas com baixa visão, dislexia, incapacidades cognitivas ou a outros grupos de usuários, pois dão a impressão de estarem unidas devido ao prolongamento no fim das hastes das letras. Da mesma forma, evite o uso de fontes muito elaboradas, decoradas e cursivas frases ou parágrafos inteiros em itálico e todo o texto em maiúsculo. O tamanho da fonte deve estar adequado à finalidade do documento. Sugere-se tamanho igual ou superior a 12 em editores de texto. Vamos ver agora, na prática, como formatar o tipo e tamanho da fonte no LibreOffice Writer. Vamos formatar o tipo e o tamanho da fonte de acordo com as orientações de acessibilidade. Estamos com o programa LibreOffice Writer aberto. Na parte superior existem os menus, a barra padrão, a barra de formatação, a régua e é uma página branca que tem um texto escrito em preto digitado nós vamos formatar este texto para isso nós vamos selecionar a parte desejada neste caso eu quero selecionar todo o texto vou pressionar as teclas Ctrl+A. ou poderia clicar no início do texto e arrastar o mouse até o final agora eu quero formatar o tipo e o tamanho da fonte o tipo da fonte eu posso selecionar pela barra de formatação Vou escolher uma fonte sem serifa, Arial, e vou escolher um tamanho, vou escolher o tamanho 12. Eu poderia também fazer essa formatação de tipo e tamanho da fonte pelo menu Formatar, Caractere. Abriu uma janela, aqui nós iríamos escolher o tipo da fonte, o estilo e o tamanho e confirmar em OK. O texto está formatado.